Vou chamar um amigo meu, que eu acho que ele também gosta de rap. Posso chamar? Pode. Não, quero saber de vocês. Posso chamar ou não posso? Posso! chamar ou não posso? Demorou? Sim! Chega, meu querido Berenguinho! Eita! Rapaz, já cheguei, já tô chegado! Sério? Ô, oh, boa noite, Japão! Boa noite para você, meu querido, e aí? Boa noite, pessoal! Aqui quem vai se apresentando é benedito, dito, bendito, da Silva, babau. Dá no oco e dá no pau. Corador da certo, inveja, é inveja, inveja, mas não quebra, abração, namorou, beijou, chi. Pô. Mesmo chovendo, tá todo mundo se divertindo. Rapaz, coisa boa demais, Japão. Não é? Rapaz, ô, ô, pessoal aí da cama, tu viu um boi passando por aí? Ei. O Japão me chamava pra pegar na minha roupa. Opa! Chegou. É na roupa, Japão. É essa. Tá aqui o um boizinho, um o um boi bonito, inteligente, ensinado e educado. Quer ver? Abaixa a cabeça. Ih, rapaz. Não me passa vergonha aqui no pessoal, não, né? rapaz. quando eu mandar você baixar a cabeça, você abaixa a cabeça você vergonha. Abraixa a cabeça! Marquisa! Ah, Cusaca! Volta aqui, seu boi! Até o pessoal da CM veio pra cá! Ah, e o pessoal da CM tá aí? Tá! Ah. Ô, oh, beleza! Meu pai, Benidinho, disse que vai vir aqui, vai te pegar e vai te dar uma pizza! Eu? Mas por quê? Porque você anda aí fazendo fazendo o chão com o Japão! Andando no sarau da CM, papai diz que não quer que eu ande com você mais não aí. Papai diz que artista popular é tudo vagabundo Poxa, mas eu já Japão quer que eu tô de rap? Aí papai diz que não é vagabundo não, é ladrão mas, Só contrariar o contrário ao pai de Rosinha, vou chamar Diogo Louco Arruma o um microfone pra esse caboclo aqui Papai, afufa o Diogo Nós vamos afufar agora Não vamos ah. desistir do sarau da CM, nem eu vamos desistir do rap, de né? O coronel chegar. Levanta a mão, senhor. Todo mundo, senhor. Vai. Vamos, meu pai. E como um dia acessou e vai ver por Polícia é mil grau, Adrenalina 100% Barata é aquilo ah. E que te mata Se não mata ah. é, é divertido Favela é. Sem Maria Só tela Do jeito que eu vejo Aí parece Feita tá de novela E fala tá no meu compadre Qual que é a sua Aqui o nego Tá pegando uma maloca Tá na rua Se vai feita Daí vai que se foda Não mando mais o maluco tá dando a louca E olha Vem pra cá Quebra na viela Chama meu parceiro Tô ligado Bicho de desespera É só favela Malanda que o mal já era Desculpa é Mato, saca, só falo a M&R ah, Gimentei tão frio, ah, no domingo ah, já era A tá 16 a 20 é só favela Vamos lá pro Barney Vai, vai, vai com vocês agora aí Epa, epa, epa, silêncio yeah. Silêncio, rapaz! Pode parar, pode parar, pode desligar. O que, que foi? Silêncio total. Pode ir desligando esse som, vocês aí vão caçar o que fazer, vai todo mundo xispando, anda, chispa, chispa, chispa, chispa. de quê, rapaz? Vamos baiar é esse ah, cabelo vai Ah, um, né? Faz um aí que eu quero ver, faz. Faz de novo. Isso, muito bem, assim que eu gosto, fazendo o que eu mando. Atenção! Atenção! Pensando de que? Silêncio! Estão ouvindo que agora que a autoridade sou eu. Vocês todos aí vão estar tá presos. Te dou um minuto ah. pra você sair daqui e evacuar. Sério? Um minuto, ó. Acabou o som, acabou tudo. Se eu não pegar o benedito, eu pego todo mundo e mando preso. Eu queria fazer uma homenagem pra você. Homenagem? Posso? Claro, claro, eu quero uma homenagem. Então eu vou fazer uma homenagem pra você. Rouba as palmas, as palmas, estão tão, tão importante. Talvez Eita, seu carro. Então, e daí, Vem aí, Dion! Eu vou contar para vocês, a história continua Aqui nós vamos cantando um apagacho de chuva Eu vou falar, seu guarda, quer acabar é com a cultura Um povo reunido aqui no meio da rua Eu não sou repetista, mas eu sou bimbolador Eu sou macrê bicaba e sou um trabalhador O estilo aqui é certo, eu vago pelo mundo O meu bone é barreta, não é de vagabundo, ô seu guarda Vou perguntar, cê tá meu ouvindo? É. Você vai atrás da tá? Rosinha do Benedito Deixa eu ir no Japão fazer essa canção, olha aqui essa criança batendo a palma da tá, mão, você já viu ah, seu mordinha? Deixa eu te dizer, vou te fazer uma pergunta, isso ah, aqui é R.A.P. é? pois oi, você vai ver agora, eu vou tomar é minhas providências. É. Ué! é? é só, silêncio! Que tem tudo pra quem pode, olha só que gracinha. Solte tudo pra tu vai ter o girante, chega dos muro, aí pegada é foda. Se não vacilo, velho a casa, todo calvo no prato. Foi furado, vou e todos que embarquei nessa onda. Aqui vacilada, stop na vida. Eu tô vivo, aprendendo muito, eu sigo até o suvo aqui, tudo tempo todo caos. Cê pede escoço, vou todo jogo fracassado. Tudo é que ele é vira, moro focado por amor que me agira essa rima. Até pra chover aqui tem que pedir pra mim primeiro. Eu que mandei a chuva aí. Posso é. falar coisa? Fala logo, fala logo. Vou falar rapidamente. Então diga. Tem um amigo meu chamado Jamelão. Jamelão? É. Se ele vir aqui, aí acabou a vida de coronel. Acabou? Acabou. Espera aí que eu vou chamar uma coisa pro Jamelão. Pro Benedito pra você que agora então eu não Chama? Eu vou chamar ela aqui agora. Vai, chama. Eu vou chamar agora Eu vou chamar agora ela a minha cobra treinada, ensinada pelos estragos unidos da américa só para engolir gente pobre vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem beijou a cobra nessa cobra tu vai ver quem a cobra vai pegar você gosta de cobra né Gosto, ver. beijou a cabeça da cobra né tu vai ver quem ela vai beijar agora quer ver anaconda aos meus comandos muito bem. Anaconda, tá vendo aquele ali que ficou com ciúmes quando eu te beijei? Pode descer e comer ele primeiro. Tá vendo esse resto desse povo tudinho aí? É. Pode engolir o resto tudinho que aí ninguém vale um real, vai. E Jamelão? É. Jamelão é só tirar gosto. E Jean? Jean, sobremesa. só anaconda. Oi! Oi! Oi. Adeus. Papou tá Papo coronel. Filho. Ah é? Rapaz, então nós estamos liberados, Japão. Tá todo mundo liberado. Rapaz, que coisa boa. Isso. Agora então tá todo mundo tranquilo. Beledito, beledito, pra poder beledito, continuar beledito. o bairro. Benedito! <risos> mas, mas rapaz, que te que abençoe? Nasceu com a árvore aqui, é? Japão já, comeu. Já, Opa! Rapaz, calma aí, deixa eu botar ela no lugar que ela não garra aqui não. Fica aí. Eu tô com o ecinho aqui no barbinho de Olha, Já tô quer dizer que tá... Ai! Ai, minha nossa ciroula protetora das bicicletas quebradas! Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou correr, seu pô. Ó, Não vem não, meu gente. Com a cabeça... Toma! Com a cabeça... Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Tá Vai! Pera aí! Opa, Pera, Vamos descansar um pouquinho que eu cansei. Hã? Tá valendo! Toma, ah, <risos> gente! Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego! <risos> Japão! Eu peguei a danada, você quer ver? É, <risos> quero! É porque aqui é assim, rapaz: eu pego a cobra e mostro. Não, oh, so deixa Ela is... mesmo! Uh, olha, Japão! Oh. Aqui como eu peguei, olha! Uh. Ai, eu... Rapaz, Japão É ela que te pegou Rapaz, eu peguei de mau jeito Ó, Cobrinha, abre a boca Abre a boca que eu tô te soltando Vai pra trás que eu sou bonzinho, tá? Tô te soltando Olha, Japão Eu tô aqui Viu como é que eu enganei ela, Japão? Eu vi Ela é besta, né? Só é que legal Me solta. Pega aí, aí Me choca Rapaz, aponta é tá rápido, mas eu vou fazer agora em câmera lenta, que é pra todo mundo entender. Eu acho que é melhor. Tá valendo? Vai. Tem buraco, velho, tem cobra dentro. e cruz, ave Maria. Eu jogava capoeira e essa cobra eu não sabia. Mas agora você vai ficar mais moça que a cobra do Japão <risos> Silêncio. Essa é Uma cara jovem tá louco. O que você possa tá na mira. O novinho pro moço sempre embaixo. Tudo pé. O bonde partido que vem agora desse sonho. Que eu a missão vai a Então. Domingo minha saga já começa, moleque Tem que servir de te Poder a porra, pivete Aqui tem tudo pra quem pode, olha só que gracinha Só sorte curto, dá a pausa, vacilei na minha rua Vigilante, gás, escuro, uma empregada reforma em Cicou se se vacilo, é atraso, todo caldo, vem que tumulta o tempo, todo caos, sempre é discurso Eu tô no jogo fracassado, moleque nem vira Moro palgado por amor que viajei nessa rima. Passando de pau aqui, ó. Eu tô chegando pra rimar Mas eu nunca rimei Valeu galera eu... Fui. Faz barulho quem curte a cultura do beco É como que eu costumo dizer Tipo assim, o um beco pra mim É um pedacinho de piri. Então chega pra cá, a gente vem sovar Isso aqui é repente Rap popular, cultura que eu vim Quitar pra vocês assim que é Eu aprendi com os cara que de teve a fé caju e castanha Ensinaram a manha, pega a rima E não bater, e nem apanha Gente canta, espanta, o um vale é a chuva É, a cultura colhida no meio da rua, cê quer saber onde tem essa improvisação? Esse é o lá nos becos da expansão. Caminhando a viela de outro e no Japão, bem vindo com Agora satisfação. É pra vocês. Eu vou cantar e mando um mel. Quero que seja uma, uma boa rua de mel. O rap é pente, cultura e todo Eu quero que se o coronel é redondo. Vocês entenderam? entenderam bem. Então joga com boa, pode vir, vem que tem. Isso é viela, é prosa de amigo, todo mundo comemorando o casalho da Rosinha, o Benedito. É. Valeu, valeu, valeu, muito obrigado a todos vocês.